Tem muita magia por detrás do velório e principalmente dos três caixões enigmáticos do Papa Emérito Bento XVI.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 o Papa Emérito, ou seja, aposentado Bento XVI, ele morreu no dia 31 de dezembro do ano passado, aos 95 anos. O velório, ele aconteceu na Basílica de São Pedro e o seu funeral ocorreu na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco, atual Papa hoje. A saúde né, do Papa Bento, ela vinha se debilitando nos últimos anos e o Vaticano, ele já tinha emitido aí um comunicado né, da gravação Desse, desses problemas de saúde que o Papa Emérito já estava tendo. Então, como a Igreja Católica ela é uma instituição religiosa muito populosa no mundo, obviamente que a situação do falecimento do Papa ganhou muita repercussão na mídia, principalmente né, a respeito dos detalhes do ritual de passagem, né, especificamente aí desses três caixões ao qual o Papa foi colocado para então ele ser levado né, à cripta papal. Para que três caixões? Né? A galera ficou se perguntando. Então, dentro aí do paganismo não é novidade para ninguém que por conta né, de toda a história de dominação da Igreja Católica muitas práticas religiosas pagãs foram incorporadas tá então tudo isso na intenção de dominar um povo e suprimir as suas crenças para que houvesse aí uma conversão religiosa em massa eu achei muito interessante o fato de serem três caixões que é um número muito significativo dentro da bruxaria de inúmeras maneiras. Não só dentro da wicca, né, representação triforme da deusa e do deus, em suas faces donzela, mãe, anciã, e caçador, gorman e ancião. Como também é, o 3 é um número que dentro da bruxaria, principalmente, né, para os grupos né, que compreendem o movimento da vida é, e a forma de criação sendo algo de concepção dual, seja essa concepção dual mais vista como heteronormativa, né, ou simplesmente uma ideia de que existem polaridades opostas que dançam e criam a vida, vai se entender que dois gera mais um, ou seja, três, o três que dá início, o 3 das faces dos deuses, o 3 dos planos mentais, consciente, inconsciente, subconsciente, o 3 dos planos da criação espiritual, físico, mental, o 3 das pontas do triângulo de manifestação, e por aí afora a gente pode encontrar muitas outras representações do 3, para vocês verem como é muito importante o 3 na bruxaria. E é por isso que eu quero falar da magia, do paganismo por detrás dos três caixões do Papa e acentuar para vocês algumas curiosidades e visões pagãs por detrás das madeiras, né? desses caixões. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de qualidade, que te ensina tudo o que você sempre quis saber a respeito de magia e espiritualidade. Por isso, me segue no canal para você não perder nada do que eu trago por aqui e deixe o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. A gente começa a olhar esses rituais de passagem através do roteiro, né? desse roteiro fúnebre, então após a missa né, fúnebre, o caixão ele é colocado na cripta sobre a Basílica de São Pedro, e antes dele ser colocado nessa cripta, o corpo do Papa ele é colocado dentro do primeiro caixão, e esse caixão ele é feito da madeira de cipreste, juntamente com alguns itens que são muito importantes, né, são considerados importantes para os Papas começando pelos paramentos, o que, que são paramentos, vestes ritualísticas, né, que simbolizam aí o papel do papa, né, ou o papel do bispo, enfim, dentro desse processo religioso, o que já é bastante interessante, afinal de contas, né, fazendo já daqui um paralelo com a bruxaria, as vestes ritualísticas elas são extremamente é, magnetizadas, né, o poder da bruxa, é, por conta do uso, está naquelas vestes, afinal de contas ela usa nos seus rituais, ela vai usar Aquilo durante todo é, o, o trabalho ritualístico que ela faz durante toda a vida. Então, é, todas as forças, criaturas, seres invocados, eles vão ter contato com aquela veste ritualística. Então, basicamente, e óbvio que essas vestes, elas se tornam aí um paramento poderoso. E para o Papa não seria diferente, afinal de contas ele vai presidir os rituais é, da igreja com as vestes, então tem muito poder por detrás dessas vestes, e ela é algo único, né, daquela pessoa, daquele indivíduo. Outra coisa, né, que é enterrada junto desse caixão, são moedas e medalhas que foram ganhadas aí durante o pontifado, né, do Papa. Eu quero falar especificamente aqui das moedas, eu acredito né, que essas moedas elas sejam moedas ritualísticas e de alguma importância e valia né, para além do material, o que me lembra muito né, a ideia de enterrar os mortos com moedas né, para que Carontes ou seja, o barqueiro do submundo em algumas traduções pagãs né, permitisse não só a passagem segura para dentro do reino dos mortos, da, da alma né, que foi enviada afinal de contas a passagem estava lá paga, mas também que garantisse esse possível retorno do mundo mundo dos mortos para que ele pudesse visitar os vivos e os seus parentes e entes queridos, certo? E para mim especificamente as moedas elas são de bastante importância porque todos os mortos da minha família os quais eu tive contato hoje em dia foram enterrados devidamente com suas Moedas para que eles pudessem chegar com tranquilidade ao reino dos mortos e para que eles também, quando estivessem saudáveis e bem ali no reino espiritual, fizessem tudo o que tinham que fazer, pudessem visitar a gente de novo, certo? Então, para mim, as moedas são muito significativas dentro dos processos é, ritualísticos fúnebres. E. Uh, eu quero ser devidamente enterrado com as minhas moedas também, já deixando isso aqui bem claro, porque eu quero poder ir tranquilamente voltar pra encher o saco de vocês no futuro nas festas, tá? Porque eu não sou obrigada a ficar só por lá sem fazer nada. E por fim, também é enterrado um tubo de chumbo com uma escrita em latim, listando né, todos os pontos-chave e coisas importantes que ele fez no Ponto e Fato. O YouTube desbloqueou pra gente um novo recurso que pode ajudar esse canal a crescer ainda mais e melhorar as qualidades né, do vídeo, e do, enfim, de todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, esse recurso é o Valeu, que nada mais é do que uma ferramenta muito simples para você ir do outro lado, deixar um comentário seu em destaque e apoiar o canal a partir de um real você consegue ajudar a gente a apoiar esse grande projeto que é o canal Cedric Nightingale a trazer mais conteúdo de qualidade, é muito simples, dá um valeu, basta você clicar aqui embaixo, tá? do lado do botãozinho de curtir e é, deixar o seu comentário, escolher o valor que você quiser e puder ajudar e fixar aí o seu comentário de amor e carinho para a gente aqui no canal dentro desse processo, né, de rito de passagem, existem diversas outras coisas que também acontecem, né. Então eles vão ter a missa, pedidos de é, pedidos para Deus, para que o Papa vá bem, música. E outras muitas coisas que acontecem nesse ritual de passagem do Papa. E é muito comum, né, que as culturas elas tenham rituais de passagem, tanto para que a gente possa expressar a nossa dor, a dor da perda, afinal de contas, é, a morte, né, foi justamente o que possibilitou o ser humano de compreender a finitude das coisas e a partir daí a nossa mente expandiu e a gente passou a pensar, a gente saiu é, daquele modo Neandertal. Então, é uma maneira muito importante e poderosa de colocar as nossas emoções para fora, para que isso não gere frustrações e outras questões psicológicas pesadas no futuro. Tanto é, quanto uma maneira né, de pedir para os céus, os deuses e as forças lá de cima que levem esse ente tão querido com muito carinho aos reinos espirituais. Dentro da bruxaria, o ritual de passagem fúnebre né, é conhecido como Requiem, e ele pode ser administrado para pessoas e para animais. Já aqui dentro da bruxaria a gente compreende os animais como familiares, ou seja, parte da nossa família, né? E algumas tradições até parte da alma da bruxa. Existem diversos modelos, por exemplo, de rituais de reiki, e tudo isso vai variar de grupo para grupo e tradição para tradição. Alguns grupos pagãos administram esse rito apenas para os iniciados daquele coven daquela tradição. Outros vão administrar esse rito de forma mais coletiva para a comunidade, é, pensando aí na necessidade em comum das pessoas que são pagãs, certo? Mas, de maneira geral, o Requiem, ele é um rito que abre os véus dos mundos, convoca os ancestrais e os responsáveis, né, pelo cuidado daquela linhagem e dos mortos. Então, é, eles podem passar em amor, em alegria, junto ao reino dos deuses, de forma encaminhada, segura, enfim... Então alguns chamam, por exemplo, esse paraíso das bruxas né, de terra de verão, outros acreditam, por exemplo, que a alma vai para um lugar temporário e depois vai para outro lugar. No frigir dos ovos a gente não consegue provar nada, mas os ritos de passagem são muito importantes na bruxaria porque nós acreditamos que existe alguma coisa por outro lado e esse processo ele é muito é, muito importante para o nosso emocional e também para poder fazer com que essa alma vá segura seja o que tiver ali do outro lado. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero te convidar a me seguir no Instagram @cedricnightingale no Insta eu posto conteúdos que são diferentes dos conteúdos que você vê aqui no canal, mas que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso me segue no Instagram @cedricnightingale e me manda um direct para gente conversar. O primeiro caixão é o caixão de cipreste, onde o papo ele é colocado, com todos os seus pertences, como eu disse antes, né? E ele vai ser selado e adornado com fitas. O corpo só será rosto nesse caixão horas depois do sepultamento. O caixão, ele é abençoado com água benta e o rosto do pontifado é coberto com um véu branco. Para a igreja, né, o caixão de cipreste, ele vai simbolizar a vida eterna. Ele é utilizado também em cerimônias fúnebres de figuras importantes, não só como papa, mas monges beneditinos e cardeais. Desde muito tempo, o cipreste, ele é associado à morte ao renascimento e à vida eterna. A madeira do cipreste ela era usada para construir caixões para os guerreiros gregos e sarcófagos no Egito também a gente não pode deixar de pensar que essa árvore ela é ainda muito plantada nos cemitérios ao longo do mundo porque simboliza também conforto e consolo para as almas dos falecidos o cipreste tem como nome popular árvore da morte e seus usos mágicos podem ser colocados em momentos de crise, especialmente na morte de um amigo ou de um parente querido porque a energia vinda dessa madeira vai Trazer conforto, né, aos corações partidos. É, ela alivia também a mente e a dor, né? sendo assim, ela vai ajudar muito nessas questões onde a dor é uma somatização dos pensamentos e das emoções. A árvore é bastante protetora quando cultivada perto da casa, então os ramos de cipreste, quando colocados aí na frente da casa, simbolizam bênção e proteção. A árvore, quando plantada, também traz essa energia. É um símbolo de eternidade, mortalidade. A madeira ela pode ser carregada com você, por exemplo, como maneira de tentar prolongar a sua vida e te proteger. Você também pode colocar ramos de cipreste na sepultura dos seus entes falecidos para que eles possam é, se sentir mais tranquilos nessa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 magia e espiritualidade e realiza rituais juntos todo mês. Ou então fazer parte do Círculo Rouxinol que é um espaço de desenvolvimento mágico, onde você, do outro lado, vai ser guiado por mim, tendo os conteúdos do canal como base e recebendo material exclusivo. É muito fácil se tornar membro do canal, é só você clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo, do lado do botão Inscreva-se. E é, se você não achar o botão, você pode abrir a descrição do vídeo, na descrição do vídeo vai ter a opção: seja membro, escolhe sua categoria, a melhor categoria que aí combina com você e vem fazer parte da nossa revoada. O segundo caixão né, em que o Papa é, é colocado é uma urna revestida e folhada de zinco, que é conhecido né, por quem deseja transportar o corpo por via aérea ou repatriar essa pessoa falecida, porque o material ele não é opaco na radiografia. Ou seja, ele vai permitir que o caixão ele seja submetido às máquinas de raio-x nos aeroportos sem que haja necessidade de romper... de enfim, abrir o caixão e ver os restos do, do morto ali, tá? É, mas para além disso, o zinco ele é considerado um metal de transformação, transmutação e de conhecimento. Existe uma reação química que acontece a partir da oxidação das moedas de cobre, reagentes às soluções de zinco, que vão mudar completamente a cor da moeda, fazendo com que ela fique dourada como se fosse de ouro no passado na alquimia existiam algumas coisas que os alquimistas eles desejavam alcançar uma delas era a criação de vida humana artificial, né, que foi, ficou conhecida como um o o elixir da vida eterna, que também ficou conhecido como pedra filosofal, e a transmutação de metais inferiores né, em ouro, para que as pessoas ficassem ricas com maior facilidade. Obviamente que dentro das ordens iniciáticas, esses, essas três coisas, né, elas ganham conotações diferentes e extremamente filosóficas, né? e dentro dessa ideia de transformação de metal inferior em ouro, a gente vai acabar falando que esse metal inferior representa uma mente que não foi expandida, que não foi iluminada, é uma mente limitada de conhecimento, e quando ela se transforma em ouro, ela foi expandida, transformada ela se torna uma mente cheia de conhecimento, o ouro em si Existem outras assimilações também, como, por exemplo, o zinco está associado ao planeta Vênus, que, magicamente falando, é o planeta da transformação, de dentro para fora, da conquista e da concretização. Ou então, ele vai ser encontrado, por exemplo, em alta quantidade nas selenitas, que é o cristal da transmutação em si, né? Então, dentro do reino espiritual, ele representa aí o poder da transformação de dentro para fora, do conhecimento, certo? Eu tenho pra mim que esse caixão revestido de zinco, ele vai falar de uma vida eterna, de uma vida pra além da realidade humana, a realidade extrasensível, extrasensorial, e essa é, concepção de que a alma ela é eterna e estará junto com as forças criadoras. E por fim, o último caixão, já que a gente falou que eram três, o Papa, ele foi enterrado num caixão de Nogueira. A Nogueira, em seus nomes mais populares, pode ser chamada de Caria caucasiana. Árvore do mal, nós europeia, e no passado dizia que as bruxas dançavam em volta da Nogueira em seus ritos secretos, peladas de madrugada, o que é muito interessante, já que a Nogueira ela atrai com facilidade os raios. Sendo assim, é muito louco a gente pensar que ela é uma madeira potencializadora. Então, seria até que palpável as bruxas dançarem em volta dessa árvore como uma maneira de elevar e potencializar o poder de seus cones de poder, de seus feitiços. Então, é, dizia-se em alguns lugares na Itália que uh, você podia utilizar, por exemplo, as nozes para ter os seus desejos realizados. É uma árvore potencializadora de desejos. Outra coisa muito legal também, né, é que a deusa Atemis está associada à Nogueira. Então, na Lacônia, ela era tida como a Senhora da Nogueira. Então, vocês percebem como tem uma magia muito forte por detrás das crianças cristãs também, e se você, por aí, do outro lado, sabe de mais alguma referência com relação a esses caixões ou ao próprio velório, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou amar, porque só esses três caixões que já deu bastante pano para manga, né? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e trazido para vocês aí essa visão mágica por detrás desses caixões. É, e perceber que a gente consegue encontrar magia em tudo, certo? Qualquer dúvida, qualquer, enfim, coisa legal que você ache pra falar do vídeo, que você saiba e não tá aqui, deixa nos comentários, que eu vou ler e vou te responder com muito amor e carinho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!